Lá man sauts Olga šilo, esse é o modelo nesse. Branca esse é divas monetas, que un o um Starkis. Starkis é uma meu primeiro primeiro moeda e paç designa moeda. Esse é o modelo nesse, trabalho man ir e kā skice, esquita ca imaginamos ir de taustama veida. E o escultor Jo é uma coisa de uma coisa. O escultor é uma coisa de uma bet de uma coisa. O escultor é uma coisa de uma é tam apsēzas tukša tu tušā klūsa īstaba uz divāna noleca papīru priekšā un višķim pagaidot tā ar bailēm uzīmē kaut ko un es zīmeju almu jūs varat pamēģinat uziemot uziemot kādu dzīvnieku kurš jums ar kuru jūs sevi vādate asociēt nu vai vai so ne vai cáqui vai chusco vai putno, o irmão tá australiano que já é uns negros, mas de zima é chudin, vai Vai no ponto. Tava praia de 20 a escola tais busados. Não sabe, pá. Un pie e a senhora disse que a senhora não é uma velha. Eu não sei se é uma velha. Quando eu falei que é uma velha, cada um é um É uma velha. É uma velha. É uma velha un uh, zināms tukšums, tukšuma dzilums un uh, kaut kāda nu neizpratne. TL2 āuni, tās ne neizpratne un te, tas ir tukšums. Un tas ir šodienas emocijas. Oy, tas būs puika. Não, não é isso. Vamos lá. Eu pensei que o Zim de vento. E se eu tivesse com a Zim, não tinha muito emoção, adquirece, daí põe um ponto, mas não, quando é para siloar, isto é, domica, não mas, o varam e o que é o tikai. cílio? É o seu cílio. E o cílio é o seu несу ви cílio é o seu cílio. O cílio é o seu cílio. O cílio é o pego o já no no bernim.